Antes encontrou o Isaac logo de cara Só que a gente não encontrou ele no estande da Nintendo Como o nosso canal Não é só de Nintendo Você pode falar pra mim também Vamos aumentar a música de explosiva bomba, bomba, aí Bomba, bomba, bomba! cara, assim, de Também o movimento, ele tá O cara tá aí, sensacional E olha né? Vamos mais Só coisa é linda: se puder mandar um oi para nós. Um oi para todo mundo que está assistindo esse canal delícia, Retro Challenge aí. Satisfação enorme. Está com o Hélito. E show de bola. Ah, um abraço para todo mundo. Um beijo para esse Lintão, né? <risos> Ó, aqui é o Betão, né? Aqui, aqui, é, o, aqui é o Betão, né? Vai surpreender. Vai é. Aí, acha, aí a gente pega, coloca uma nuvenzinha, dá uma nublada aqui em cima dele. A é. nuvenzinha ficou pronto com os irmãos Piologos, ele se sabe assim até aqui, metendo uma nuvem. Só estamos aqui com o beirão, só dando os highlights aqui da, da feira. Nosso é. único dia. É isso aí, cara. Obrigado pela, pela simpatia aí. De... Todo mundo apoiando aí o Retro Challenge. Um forte abraço pra vocês! Boa! Oh! Mas aqui tava tá com o Marcelzão, coisa mais linda! Oh. Cara, fala pra mim um pouco dos seus jogos favoritos The Legend of Zelda, Majora's Mask 3D. Quão bom, bom, bom esse jogo? Quanto ele mudou a sua vida? Ele mudou a minha vida. Até então, eu nunca achei que alguém, como a empresa Griso, podia fazer um trabalho tão ruim e trazer Vamos por partes, porque senão vocês vão falar para mim, vão me matar, vão falar pra mim que eu não gosto de Majoras Mask. Eu amo Major Mask. Sim, maravilhoso. Majoras Mask 3D, na tentativa deles levarem o jogo pras massas, eles fizeram diversas alterações no jogo. Que roubaram dele o espírito dele. Ou seja, disseram as massas, vocês são burros, né? Vocês não sabem vocês jogar. Vocês não jogo. sabem jogar Zelda. O jogo é difícil demais pra vocês. Nós vamos facilitar o jogo pra vocês. E ao fazerem eles mataram o jogo. Eles ah, mas mataram. vai me dizer que não melhora é pra você apontar onde você tinha que jogar a flecha lá no pico da água. Hein? Ah, eu, tenho um, eu tenho um ótimo disso que você não faz ideia. No passado, você podia jogar a flecha de gelo em qualquer lugar e a água virava um bloco de gelo. Qualquer lugar. Isso significava que pra você descobrir segredos que dependiam disso, você tinha que ir olhando, olhando, olhando até achar jogar uma flecha e ia até o segredo. Agora não tem um ponto que brilha na água, Sim. como quem diz assim, você é tem vários problemas cognitivos, é se lá. eu não mostrar onde você pode usar flecha de fogo, você não vai saber usar. Então você tem que usar flecha de fogo, de flecha gelo naquele ponto. Ou seja, você olha, teu caminho tá por aqui, tem uns pontos brilhando na água, os tem um segredo ali. The... É óbvio. <risos> certo. <risos> é, é. São, são alterações. Você tinha um tanto de, de momento, quando você rodava para saltar de uma planta para outra. O momento é freado cada vez que você termina de se mover. Significa é que cada planta que você tem que pular no pântano você tem que voltar até a beiradinha e fazer um salto de novo. Né? Aí as pessoas falam, mas Marcel, mas Erico, vocês são dois velhos que jogaram forma... no Nintendo 64. Sim, não há razão para essa mudança. Essa mudança foi feita única exclusivamente porque alguém que nunca jogou o jogo original falou assim. Ah, isso é difícil. Vamos fazer de outro jeito que as pessoas vão achar mais fácil Mas não é muito é claramente fácil. não entende o espírito do jogo, né? Não, não sabe do que está fazendo, não. né? Não é entende nem... de onde vem a. Qual é a essência da experiência do jogo? Não sabe o que está fazendo. Seria como eu fazer Demon Souls com um modo very easy, mortal. Se eu colocar um modo mortal no Demon Souls. Acabou, porque a razão do demôncio é você morre e volta e aprende, e aprende, e aprende. Ali, não, você não aprende nada. Você, você, você vai no automático e você vai terminar. Eles alteraram os chefes para tornarem os chefes mais fáceis. Puta, é verdade, cara. Aquele olhão saindo do touro. Ai, que delícia. Tem, tem um chefe que parece uma estátua inca. E ele, e ele tem ele, um código, um animal. É, signer mal. No 1964, ele usava um sistema, eles chamam de Intuitive Constructed Algorithm. Cada vez que você atacava ele com determinada arma, ele passava a bloquear aquela arma. Então, se você atacava ele com o martelo, ele passava um a saltar para trás. Se você atacava ele com a espada diversas vezes, ele passava a bloquear o link quando ele chegava perto. Então, isso ia é fazendo você usar todos os recursos do link para causar dano nele, de forma diferenciada. Agora não, cada vez que você acerta ele, ele entra num estado paralisado, ele cospe o olho pra fora da boca, você acerta o olho, repita isso seis vezes e o chefe morre. Vira uma receita de pulo, né? é uma receita de pulo. <risos> o que aconteceu? O Nintendo 64 conseguia fazer de um outro jeito. Por que o que um 3DS não faz? Ai, ai, então, é, mas tá bom, tá bom. Obrigadão, gente. E vejam lá o minicast, o papo sério, sempre muito maneiro. Se vocês quiserem vocês poder colocar na velocidade vezes 2, você assim é pode muito assistir bom. em 2x, certo? Porque, segundo as pessoas, eu falo devagar e eu recebo uma reclamação diferente essa semana. Eu respiro muito. Uh, tá onde um é. já se viu, hein? Eu não vou. Eu preciso parar ah, de é consumir de, ah, essa de Aí ah, ah, ah, é difícil, hein? Vamos é dividir o oxigênio. É <risos> Não, não, acho, não acho que seja um Switch Esse é o portátil de verdade? Esse é o portátil definitivo? Definitivo. Ele é. mata o Switch? Mata o Switch definitivamente. definitivamente. Já mata. Anitira. É um Fatality no Switch. É, não acho que seja um é. Fatality no Switch, não, pai. Mas... Não sei, tá me parecendo interessante, hein, Marcelo. <risos> Switch roda God of War? <risos> Switch não precisa. As pessoas não estão pedindo pra jogar agora agora. <risos> Ninguém tá lá achando agora né? porque não tem assim. isso. Não é importante. Essa é a versão 256. Essa é a versão 256. Olha essa tela, velho! Lindo, cara! Olha lindo, essa lindo, Olha a tela, cara! O que tem gente. I want your bad I want your ugly, I want your disease, I want your everything as long as you free. I want your love. I want your love, I want your love, I love. I want your drum, the touch of your hand I want your flatter it's not is the same I want your love Love, love, love, I want your love agora, vamos lá You know that I want you And you know that I need you I want you it bad, In bad, well, say.